Oi. Reversão de área degradada, incorporação de matéria orgânica e cobertura do solo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Então, que hoje ainda continua naquela história de Maisen, vamos aqui de um sonzinho de Krishna Das. No início do, dos trabalhos aqui, quando a gente chegou, já, já comentei, era só a braquiária. A gente cortava a braquiária e deixava em cima do solo. E essa cobertura do solo é importante por vários motivos. Impede que a ação direta do raio solar em cima do, do solo, que vai secar e vai matar os micro-organismos que estão ali presentes. E com uma cobertura, com uma camada, como acontece na floresta, com a Serra Pileira, né? você consegue, na parte de baixo, manter mais umidade e menos calor. O que facilita o trabalho de degradação dessa matéria orgânica e incorporação no solo. Países tropicais, é o nosso caso aqui, então são muito quentes e em regiões mais chuvosas, como essa que a gente está, a matéria orgânica ela é degradada muito rapidamente. Então a gente tem que estabelecer estratégias de, além de segurar as coisas no solo, também facilitar a incorporação dessa matéria orgânica no solo. E a complexação dessa matéria orgânica porque os nossos solos eles são muito empobrecidos e principalmente a matéria orgânica é que vai fazer o, o, o, tanto a agregação do solo, melhorando a estrutura do solo, quanto vai criar sítios para segurar os nutrientes que a planta necessita. Então quanto mais matéria orgânica a gente tiver no solo, melhor, mais enriquecido o solo. Ela também vai ajudar a segurar mais água no terreno. E com mais água e com mais nutriente, as plantas vão se desenvolver com maior facilidade. Então a gente começou com isso da, da braquiária, depois a gente foi mudando. A gente usou várias coisas, usamos, por exemplo, é, madeira que tinha sobrado da obra aqui, a gente usou é, fiapos de madeira, é, é, lâminas de madeira para recobrir o solo, isso em plantas, quando a gente iniciou o sisteminha agroflorestal ali embaixo, a gente utilizou essas madeiras junto com o um saco de cimento que estava sobrando também, ao invés de jogar fora o saco de cimento, a gente colocou ele em cima do terreno. Olha, o saco de cimento ele é feito a partir de fibra de celulose, então é a partir de árvore, e ele vai se decompor com o tempo. A umidade né, e o calor vai auxiliar na degradação os micro-organismos vão degradar junto com o um organismo maior, vão degradar essa matéria e vão incorporar isso no solo. Junto com isso, o restinho de cimento que tem ali dentro do saco, e vale para cal também, isso tudo é carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio, ele vai trazer cálcio para o terreno e vai diminuir, vai melhorar o pH do, do terreno. Ele vai é, tornar o terreno menos ácido o que vai auxiliar as plantas a absorver os nutrientes. Então, vê que está tudo interligado. Vamos ver algumas imagens de como é que foi feito isso e depois alguns vídeos curtos de como é que a gente foi trabalhando, que uma das coisas que a gente fez também foi ir podando as árvores ao longo do tempo e colocando os galhos e troncos de bananeira, de peito e tudo mais, colocando eles no solo que é para ir degradando de maneira mais demorada e incorporando matéria orgânica também no solo. Vamos dar uma olhada? Uma sequência curta de imagens, a gente já viu em outros vídeos, aqui o solo recoberto com a braquiária que foi cortada, o reaproveitamento de matérias de, de tapume, de demolição, enquanto a gente estava fazendo a casa, aproveitamos a madeira para recobrir algumas espécies que, que foram plantadas, algumas nativas. Sacos de cimento, também fizemos a mesma coisa, aqui é um pezinho de pitanga, que está com um saquinho de cimento em volta para proteger. Aí evita também o crescimento da braquiária, que é o que a gente quer. E aqui uma mistura dos dois, saco de cimento e madeira, ambos para evitar que a braquiária cresça. Outro trecho do terreno, algumas madeiras utilizadas ao longo do tempo na construção, o que não ia servindo mais, num pedacinho do terreno, nós fomos dispondo essa madeira e ela está aqui, vai, vai apodrecer por aqui, vai liberar nutrientes. E enquanto isso, ela está sendo útil e formando abrigo, casa, para uma infinidade de seres também. Aqui misturando com os restos de, de bananeira, as folhas de bananeira, caule de bananeira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 Para todo lado que a gente olha, galhos e ramos cortados, nesse caso aqui a gente está utilizando uma plantinha chamada vedélia, que é essa florzinha amarelinha aqui, muito linda, que a abelha gosta também. Numa outra parte do terreno, galhos que vão sendo podados com o tempo, e troncos um pouco mais grossos, que vão sendo manejados dentro do terreno, a gente acaba formando algumas pilhas em alguns lugares com a intenção de transformar isso daqui num espaço é, em que os pequenos animais possam chegar e se abrigar e ao mesmo tempo que vira puleiro de passarinho e esses passarinhos vão trazendo sementes aqui para dentro do terreno. Há uns meses atrás a gente, eu senti a necessidade de abrir um pouco mais de espaço para iluminação aqui no, na parte de baixo, na, na florestinha que eu estou fazendo, porque algumas árvores nativas estavam tendo dificuldade de, de crescimento. Então eu retirei é, alguns galhos de exóticas que estavam aqui junto, por exemplo, a leucena. E à medida que ia tirando os galhos, e o vizinho começou a mandar alguns galhos aqui para a gente também, ao invés de, de queimar. Então, esses galhos estão amontoados aqui num, numa outra parte do terreno. Já tem uns meses que eles estão, eles estão aqui. À medida que a gente vai fazendo a limpeza, vai jogando mais matéria orgânica. Nós estamos pertinho do sistema de tratamento de, de águas pretas. Num vídeo anterior, a gente viu alguns pássaros vindo aqui se banhar e bebendo água. Então, nesse conjunto, está pertinho o lugar para eles se, se protegerem. E, efetivamente, a gente vê vários pássaros entrando aqui no meio e um lugar também para eles poderem se banhar e beber água. Nesse conjunto aqui, eles acabam trazendo sementes para o lugar ou então deixam nutrientes aqui no, no espaço. Uma parte desses galhos, eles já foram enterrados também, que é uma outra possibilidade. Faz um, uma cava no terreno, coloca os troncos ou os galhos e deixa apodrecer. Foi o que a gente fez nessa leira aqui. E aí como a gente vai fazendo a gestão dessa matéria orgânica, a gente vai mudando também de lugar. Algumas coisas, esse daqui é um espaço em que a gente já havia colocado é, restos de, de, de planta, de galho, de, de troncos, de folhas, de maneira que a gente vai tendo um solo cada vez mais melhorado, um humus que vai se formando aqui no solo e vai enriquecendo o solo olha como é que tá fácil de, de trabalhar de tal maneira que se a gente precisa a gente pega um pouco desse solo e leva para outros lugares aqui na propriedade um trechinho do terreno em que a gente vai juntando o, os restos de poda de galhos e tudo mais e, e vai deixando no terreno essa parte branca aqui é fungo que está trabalhando a decomposição dessa matéria orgânica. Então vamos ver que a gente vai conseguindo um solo cada vez mais enriquecido, presença de, de minhocas. Pois é, muita coisa para a gente ver, não é mesmo? Olha o tanto de coisa que a gente já viu até hoje. Então, se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve lá no, no YouTube. O YouTube, é, ele traz algumas coisas mais interessantes para a gente. Não deixa de se inscrever no Facebook também, mas vai lá no YouTube, ok? E lembra, compartilha com os amigos. Conhecimento é importante e precisa percorrer o mundo. Grande abraço e até a próxima!